Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Vem Vem Vem Digital. Galera, fica comigo, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que vai te ajudar demais para quem quer adicionar aí uma pessoa tá a tua BM, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Então cara, não perde nenhum conteúdo desse não, beleza? Se você já gostou da ideia, desce aqui embaixo aqui, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário, vai ser muito importante para o nosso conteúdo, tá? Bora bem direto ao ponto aqui, vamos para cima, vamos embora. Bora, então, galera, você já pode perceber, beleza? A gente tá aqui dentro do nosso VM. tá? E aqui, ó, no canto aqui esquerdo, você vai procurar aqui a abinha aqui, ó, tá? Conta de anúncio. Vamos procurar aqui, vamos, conta de anúncio. Clica, tá? E aqui, ó, vai aparecer para você essa opção aqui, tá? De adicionar pessoas. Vamos clicar aqui, beleza? Aqui, ó, é quando você traz essa pessoa para dentro do seu... Aqui quando você traz uma pessoa para dentro do seu VM, você vai poder marcar essa pessoa, tá? Bom, se você quer que essa pessoa é, é, gerencie as campanhas, tá? E edite suas campanhas tudo mais, que veja seus relatórios, etc, tá? De, um, de seus anúncios, pô, você vai marcar aqui, ó, você vai liberar para ela. Ah, bom, eu quero que ela veja o desempenho das minhas campanhas, tá? Os, os relatórios, eu quero que ela visualize meus anúncios, eu vou marcar isso aqui, ó, tá? Marcar essa outra opção. Bom, eu quero que ela gerencie, né? É, todos os meus criativos, né? Que é clique, é tá editar, os modelos, tudo mais, vai poder permitir aqui, beleza? Então neste caso aqui, ó. Então neste caso aqui, eu vou te dar como exemplo aqui, eu vou marcar eu aqui, ó. você vai marcar, tá? Essa pessoa, tá? Vou... aqui nesse caso, aqui nesse caso, vamos me dar permissão para mim, tá? Para te dar como exemplo, beleza? Então eu vou dar aqui permissão. Vamos supor que você tá com a pessoa aqui, tá? Então esse é o exemplo, esse aqui é o exemplo, beleza? Você vai estar com a pessoa, você vai marcar aqui, tá? Você vai marcar para ela aqui, ó. Todas essas, essas posições aqui, tá? todas essas funcionalidades que você queira que ela trabalhe, tá? você vai liberar para ela, você vai dar o um acesso para a pessoa, beleza? E aqui, se você quer que, que ela tenha, e aqui embaixo, tá bom? Se você queira que ela tenha acesso, tá? A toda a sua conta de anúncio, você vai clicar aqui, ó. Fica, tá? E você vai clicar em atribuir, tá? atribuindo, pronto, tá? uma pessoa foi adicionada à sua conta tá, é, de anúncio. Então você vai poder agora, tá, trabalhar junto com essa pessoa, tá. Então agora essa pessoa, ela vai passar agora a trabalhar, tá, dentro do seu BM, tá. Vai poder gerenciar agora suas contas de anúncio, tá, no modo aí que geral, beleza? Então o processo é bem simples mesmo, tá. Aqui é para você pegar essas informações e poder aplicar bem direto ao ponto, beleza? Se você já gostou desse vídeo, dessa ideia, dessa aqui embaixo aqui, tá? Poxa, deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha também com outras pessoas, beleza? Galera, não esquece de poder me seguir no Instagram, tá aqui embaixo aqui no meu Instagram, beleza? Forte abraço, fio de Deus, até o próximo vídeo!